Salve, galera! Seja muito bem-vindo ao canal, galera. Seguinte, bom, hoje a gente vai iniciar, então, a gameplay de The Last of Us 2, galera, beleza? Seguinte, a gente tá aqui, ó, no, no, na tela inicial do jogo, mano. Nossa, eu já tô... Ah, eu tô ansioso, velho. Eu quero ver como que é. Hoje, a gente não vai jogar propriamente. A gente vai assistir o prólogo. história Então... É, a gente não vai jogar, beleza, pessoal? Novo Deixa jogo. História aqui. Novo jogo. Moderado. Uma experiência equilibrada. Os recursos são limitados. Botão X. Selecionar. Okay. Botão Círculo. Voltar. Ok, então. Vamos no moderado. Cara, eu vou no moderado porque a gente vai, vai jogar aqui pra fazer uma gameplay, né, cara? Então, pra ser mais dinâmico possível. Fluido iniciar é moderado então vamos jogar botão X selecionar botão círculo você Sim, escolheu câmera. moderado é possível mudar o nível de desafio a qualquer momento em opções dificuldade iniciar okay. botão X selecionar botão círculo voltar ok vamos lá então Será que essa voz vai ficar falando em todo momento do jogo assim não né Mó chato essa voz e se ficar falando a gente já vai tirar ela já mas vamos lá vamos lá vamos lá Olha que massa, olha o gráfico, cara, a mão do cara, amor. Não sei o que aconteceu. Era pra eu levar ela pros vagalumes e ir embora. Você atravessa meio país com a pessoa. Nossa, amor. Meu... Ela precisava achar um Parece sentido para a imunidade dela. Acho que eu tava começando a acreditar nessa história de cura. Ou então eu só queria ajudar ela. Aí a gente chegou. Achamos os vagalumes. Graças a ela, eles iam mesmo produzir uma cura. O único problema... é que ela morreria. Meu Deus! Doutor! O que você tá fazendo aqui? Não vou deixar você levar ela. Ela é o futuro. Pensa em todo mundo que vamos salvar. Caramba, Joel, o que você fez? Salvei ela. Caralho, essa essa é foda. O que a Ellie sabe? Falei para ela que só fizeram os exames. Eu falei que a imunidade dela não servia. E ela acreditou? Melhor a gente voltar. Estilo, muito estilo de Eu Sou a Lenda, cara Olha isso, mano Foi é muito estilo, tá ligado? Tipo, desertão Aquela parte do início ali Onde aparece ela caminhando com ele É muito estilo Eu Sou a Lenda, velho né? E olha isso, velho Porra, mano Nossa, cara, vamos, vamos parar aqui rapidinho Só pra gente... Analisar aqui os detalhes do jogo, velho Ele em si, o Joey Cara, nossa, foi muito bem criado, cara Foi muito bem feito, muito bom Outdogs, mandaram bem, hein Ó, a única coisa é só Os arbustos, os matos, assim, cara Esse daqui tá meio foscicado Dá pra ver que Mantenha é... pressionado Botão L1, para Vamos galopar simular. Para okay. Cara, Opções, tirar essa modo praezinha? tutoriais, estratégias de sobrevivência, você pode escolher a recuando, pulando, agachando-se, usando ruído, plan, ou reculando, es ouvir estado atual com a conversão de texto em fala, com a conversão de texto em fala habilitada, use, deslizar para cima no touchpad, para descrever o estado atual do jogador, Cara. estratégias de sobrevivência: 1 um, de 9, vou recuando e curando. Estratégias de estratégias de sobrevivência: Tutoriais, salvar o jogo, tut opções, Nossa. dificuldade com áudio, áudio efeitos sem gradação: 0 a de música, sons de acessibilidade. 100 gradação 0 a ah, 100 ajusta o volume, conversão de texto 45. Cinco. Cinco. Cinco. Cara, será que eu não consigo tirar isso daqui? Sons de acessibilidade 0 5 100. por oh, velho. música diálogo. Sem gradação. 0 90 0 5 100 Música só conversão de texto em fala. Sim, sim, sim, 5. Dispositivo automático. Não gostei turno, disso, alcance véio. dinâmico automático. Reduzido. Amplitude, áudio, frente, efeitos, sem, gradação, diálogo, música, cenas, sons de acessibilidade, áudio, opções. Pô, será que essa mulher vai ficar falando toda hora, velho? Ouvir estado atual com a conversão de texto em fala, 9 de nove. Então vamos lá, né, cara? Vamos ver eu aqui. Tentei tirar o som da mulherzinha, mas não tô conseguindo depois. Eu tenho que ver se dá pra sair, cara. Tá? gente diminuiu, era é chato cara. Mas enfim, galera, voltando aqui as considerações do prólogo aqui Pô, achei muito da hora, a única, a única crítica é nos mapas mesmo Aqui tá bem falsificado Pula isso, garoto Tá bom já Nossa, cara Que jogo, que animal, Mas... Já gostei da linha cara, já gostei e entra muito, cara, é, é, chama tudo louco, tá ligado, tá arrombando, cabalgando, tá muito da hora, velho, né? meu. Já, galera, nossa, pessoal da hora. Cara, eu sei que tem um monofoto aqui. Do Modo câmera, personalizado, controle esquerdo, mover-se, controle direito, girar, botão R3, grade, botão L2, botão R2, zoom, botões para a esquerda e direita, mudar, botão quadrado, ocultar menu, botão triângulo, redefinir aba, botão círculo, fechar, botão L1, botão R1. Sair do Modo Foto, não. Sim. Vamos seguir aqui então, vamos entrar. Bem. Relaxa, deixa comigo. Pular cena. Deixa eu ver modo se dá foto. no Modo Foto. ficar no Modo, modo Foto agora. Trancada.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 Sair do modo foto, sim. Vai na frente. Certeza? Aham. Uhum. É. Tá. Consegui, então. Fizemos a nossa thumb já, galera. É. Voltando àquele assunto de antes. Acho que não teria feito diferente. Levo isso para o túmulo, se precisar. Te vejo depois. ele Cacete. Você quase me mata do coração. Eu bati na porta, mas... E aí? E aí? O que foi, Joel? Só queria te ver. O pessoal tá. sabe, falando de como você é impressionante e. como tá sendo. prestativa. Que bom. É. O Tom e eu saímos um dia desses, aí. Ele. <risos> me contou uma piada que me fez lembrar de você. Era. Ah, droga, agora eu esqueci. Tinha a ver com o um relógio. Como é que é? Joel, uh, já tá meio tarde, eu tenho que acordar daqui a umas horas. Ah, e... É, eu sei, eu sei, eu já vou te deixar em paz, eu só. Quero te mostrar uma coisa. Espera só um segundo. Que é isso? O pessoal chama isso aqui de violão. Palhaço. Quer ouvir um negócio? Tá bom. Promete que não vai rir. Eu não vou rir. Não vou. Vou confiar em você. você controle esquerdo. Para escolher um acorde. Deslizar verticalmente no Touchpad. Deslize para dedilhar. Olha que massa, velho! Olha que massa! Cara, que da hora, velho. Eu tenho que dedilhar aqui. Essa que da hora. Cara, gostei, gostei, gostei. If I ever were to lose you, I surely lose mercy. Myself. Try and sometimes you'll succeed To make this man of me All my stolen missing parts I've no need for anymore Cause I believe And I believe cause I can't see Out of future days, days of you in me Thaía tá Então Não foi horrível Tá valendo. Esse é seu. Não, não, não, não. nem sei como tocar Eu isso aí. prometi que ia te ensinar a tocar. Que tal uma primeira aula amanhã, à noite? Tá. Beleza. Beleza. Você... Você lembrou da piada? Porque é ruim jogar relógio fora. Porque é perda de tempo. Essa é boba. Pois é. Boa noite.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 Bom hum, galera, o próximo tá então era isso Vamos ficando por aqui, beleza? No próximo vídeo A gente vai iniciar a gameplay é, Cara, eu achei muito da hora A parte, tipo, é bem no final né Que lá no outro A gente terminava é, com o Joey E aqui a gente volta com o Joey E depois faz essa transição Com a Ellie, cara Então eu achei muito massa isso, beleza? Cara achei muito foda Olha até o momento, assim, cara, eu tô, tô curtindo de primeira visão, assim, entendeu? Que você tá vendo a história e tal, é, o que que tá rolando. Eu não sei ainda o que que vai acontecer, mas parece que vai ser bem interessante, cara. Tem um, um... Ah, sei lá, tem uma coisa que prende você no jogo ali, eu não sei explicar muito bem. Mas eu gostei, por momento eu gostei. E... No próximo vídeo a gente vai fazer gameplay. Galera, o seguinte, se quiser me segue nas redes sociais que estão passando aqui embaixo, beleza? Lá na página do Facebook Deni, galera. E no Instagram também, Deni. O link tá aqui embaixo na descrição. Se quiser, clica aí, vai direto pra lá. Me segue lá, se quiser conversar comigo, trocar uma ideia. Tamo junto, só chamar, eu respondo. É... Galera, não esqueça de deixar o like, porque é muito importante. E comentar aqui embaixo se você quer essa série de The Last of Us no canal, beleza? Comenta aí o que você achou do prólogo, o que, esse, o que você espera da série. o que, que vo... Se você quer a série também, então fala aqui embaixo, comenta que eu vou responder vocês, beleza, pessoal? Eu vou indo nessa, então. Valeu pela sua presença. Fui!